Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live. Agora é boa tarde e a gente está começando mais uma tradicional live das quartas-feiras, a cada 15 dias, aqui no canal Arte Ao Vivo. Sempre é, mantendo, procurando manter a tradição de fazer aqui no Facebook, a live de arte ao vivo. É, que nós estamos fazendo, já estamos indo para o décimo episódio do Desconstruindo o Espetáculo, que é uma discussão que a gente começou é, nove, nove episódios atrás, alguns desses com mais de uma parte, em que a gente é, se propôs a desenvolver a ideia que já estava na primeira parte da, do, desse nossa, dessa nossa conversa sobre arte ao vivo. É, eu vou é, pedir a vocês algumas coisas que dizem respeito em específico ao Facebook. Eu recebi um aviso hoje do StreamYard que poderia ter alguma instabilidade no Facebook o, o a live ser cortada de repente. Então, quem estiver assistindo, que puder dar um feedback, vez em quando dizer se está tudo bem, se o som está saindo bem, se a imagem está saindo bem. E se vocês estão recebendo todas essas informações corretamente, me ajuda nisso, né? É, eu vou também aqui relembrar para pessoas que estão chegando agora e para pessoas que depois vão assistir e que talvez não tenham a sequência, relembrar a sequência que eu tinha usado né, desde o início dessa fase, né, que começou nessa nova fase do canal. Obrigado, Lucila. Começou nessa nova fase do canal é, e dessa live, Arte ao Vivo, eu comecei falando da tragédia grega, depois falei do espetáculo medieval que eu coloquei entre aspas, porque eu sempre questiono a ideia de que nós possamos pensar que, o espet... que nós chamamos de espetáculo hoje, que é predominantemente o teatro, mas não só, na verdade, tem outras formas em outras épocas. A gente vai ver hoje isso também, de certo modo, acontecendo. Depois nós temos ali a o espetáculo renascentista, né, que é o, o modelo que a gente falou muito de Shakespeare, falamos especificamente do Hamlet, depois eu falei do, do, do drama barroco alemão e depois nós falamos do, das, da visão colonialista do, do, do, da questão do espetáculo, em particularmente do teatro, nós falamos do teatro barroco com Afonso Ávila e contrapusemos isso à visão do Décio Almeida Prado, que é uma visão que tende a desprezar né, essa, essa contribuição do barroco né, no, no teatro brasileiro é, e a própria existência do barroco. Mas agora a gente está ingressando nessa outra parte aqui. Né, nós estamos, na verdade, vamos falar hoje com Christoph Christophe Charles, nós vamos falar não necessariamente do espetáculo romântico, mas dessa ideia da sociedade de espetáculo. Na realidade, é, eu estou pulando um pouco isso, não é porque o espetáculo romântico, dentro daquela linhagem do Décio Almeida Prado, é, o teatro romântico é aquele segundo grande momento. Né? E como eu já falei muito sobre isso, sobre essa ideia da teoria do ramo secundário e tudo mais, eu não vou voltar a essa questão aqui. Se vocês quiserem, podem ver isso é, na, no, na live anterior. Normalmente eu coloco no final da, da, do vídeo, quando eu coloco ali no YouTube, como vai acontecer hoje eu coloco no final o card da última, é, do último vídeo, né, do vídeo anterior, do número 9, e aí lá vocês vão poder ver mais comentários sobre isso. Eu hoje, na verdade, vou falar mais especificamente do Charles, e a gente vai entrar um pouquinho também, vamos invadir um, um pouquinho também esse tópico seguinte, que está escrito aí, Espetáculo, Moderno, Vanguardas e Contrateatro. Porque... É, Juntamente com esse e o outro espetáculo e anti-espetáculo, a gente vai chegar ao Guedes Bor, mas é, eu estou juntando algumas coisas dessa segunda parte da linha do tempo, inclusive aquilo que está expresso ali no tópico, no último tópico, que é o, o, o da crise do espetáculo pós-dramático e tal. Eu não vou falar sobre Rancière e, e sobre Lehmann agora, mas é, alguma coisa do que eu vou falar agora, como preâmbulo. É, a, a partir do Lipovetsky tem um pouco que, que ver com aquilo lá isso não está previsto originalmente no meu cronograma mas eu estou querendo trazer isso aqui então na verdade o que, é que eu vou fazer eu vou é, começar aqui já um processo de questionamento do, do, do auge do espetáculo né? quer dizer, o século XIX sobretudo a segunda metade do século XIX as últimas décadas do século XIX representam o auge do desenvolvimento do teatro, e no caso do Charlie, o corpus que ele escolheu, são quatro cidades da Europa, o auge do desenvolvimento do espetáculo é também o começo de, da decadência de um certo formato. Né? E aí depois a gente vai ver que o espetáculo migra para outras coisas. Então, é, de certo modo, nós vamos aludir a esses tempos posteriores todos situados em fins do século XIX e a partir desse quadradinho aqui com o Gubal de começo do século XX até estender-se por todo o século XX. E aí eu também quero, por outro lado, é, é, é, introduzir para vocês uma coisa que... É, na verdade, assim, eu, eu revendo isso por uma outra obrigação, eu dou aqui um componente no curso de licenciatura em artes, um componente chamado... É, é, Teoria das Artes, junto com o professor Raimundo, e ele que trouxe, me lembrou, de um livro que eu fazia um tempo que eu não mexia nele, que era o livro, esse livro aqui, A Estetização do Mundo. Né? Acho que talvez não esteja aparecendo uh, é, de forma correta, não vai aparecer de forma correta, eu acho que não. Eu teria que inverter a câmera para isso, infelizmente não vai mas é esse livro, A Estetização do Mundo, do... mas vai estar aí na indicação, já está, se não me engano, na indicação da... Eu coloquei na explicação do vídeo. A Estetização do Mundo é um livro que vem depois de alguns outros livros, mas principalmente o principal livro anterior do Gilles Lipovetsky é a, a sociedade, como é que se chama? Eu sempre esqueço. É, é, a, era, a Era da eu sabia que eu ia esquecer na hora que eu fosse falar eu ia acabar esquecendo mas é a sociedade da decepção alguma coisa assim a era da decepção alguma coisa desse tipo é, em que é um que é um livro que eu é, me encantou muito é assim é muito engraçado porque eu sempre esqueço o nome do livro mas é algo a partir disso é o o, o livro em que ele apresenta a ideia dele de que é, apresenta autocrítica ele faz uma autocrítica sobre a adesão muito rápida que ele fez ao pós-modernismo dos anos 70 e 80, e depois ele questiona isso e propõe a ideia do hipermoderno e do hipercapitalismo né, nesse livro, Sociedade da Decepção, alguma coisa assim. E aí vem esse, mais recentemente, em 2015, ele junto com esse outro autor, Jean Serruat, publicaram esse A Estetização do Mundo, em que ele já propõe a ideia do capitalismo artista. Eu não vou entrar nesses assuntos, mas eu queria dizer que, ao reler algumas partes do livro, e, e sobretudo, uma determinada parte específica a qual eu vou voltar depois, eu observei que eu tinha muita dívida nessa minha ideia da desconstrução do espetáculo, tinha muita dívida com coisas que uh, Lipovetsky já havia mencionado nesse livro anterior, cujo nome eu nunca consigo lembrar, e que tem que ver com essa questão do espetáculo. Então, no começo, no primeiro capítulo desse é, A Estetização do Mundo, ele é, comenta aqui, por exemplo, é, sobre, falando sobre a, as três, as quatro eras da estetização, ele, na verdade, propõe que você tem é, três, quatro eras de estetização no mundo, ou, ou seja... Com relação ao papel desempenhado pela, pelo que a gente considera, é, pelo senso comum, normalmente, como relacionado à estética, que é a beleza e a arte. Né? A noção de beleza, que é uma noção altamente questionável, e a noção de arte. E ele diz, então, que você tem a arte e a realização ritual, que é essa dimensão que a gente viu muito com relação ao, ao teatro grego, que eu insisti muito no fato de que é muito difícil a gente entender, pelos termos contemporâneos, algo que poderia ser chamado de teatro grego, porque, na verdade, é um processo de ritualização complexo. Depois, a estetização aristocrática, que é aquela que resulta principalmente do desenvolvimento das monarquias absolutistas em toda a Europa e, consequentemente, a posse como mecanismo de poder dos meios para construir a beleza e a arte. Depois, a moderna estetização do mundo, de onde eu vou tirar uns trechinhos que eu quero comentar aqui, e, por fim, a era transestética, que é essa era contemporânea que nós estamos vivendo e que ele propõe que seja lida através dessa ideia do capitalismo artista. Na moderna estetização do mundo, vocês já estão entendendo, é claro que o, o moderno em si já existe desde o Renascimento, mas a, a moderna estetização do mundo já tem outros parâmetros, porque ela é fruto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né, dos movimentos todos de independência e, portanto, já implica num descolamento né, do, do trabalho dos artistas de uma esfera, é, é, como nós vimos, inclusive, na live passada, capitaneada por é, é, entidades jurídicas ou instituições que são instituições governamentais. É o caso, por exemplo, a gente viu na live passada, quando eu falei do teatro é, de Minas Gerais, né? E, e o Afonso Ávila chama a atenção daquele intendente, do fato que há um intendente da coroa portuguesa, do vice-reinado português, que é o principal animador da Casa da Ópera de Ouro Preto, por exemplo. Essa, esse entendimento, inclusive de, uma, de um despotismo esclarecido, como eu chamei a atenção na ocasião, né, de que a, o, o teatro deveria ser uma das. e as artes deveriam ser estimuladas, e serem um dos componentes essenciais para a manutenção do próprio poder, né, esse, essa, esse, esse processo foi se modificando já completamente a partir do avanço de uma nova classe social, que é a classe burguesa. Diz ele aqui. O terceiro grande momento histórico a organizar as relações de arte-sociedade corresponde à era moderna no Ocidente. Encontrando seu esplendor a partir dos séculos 18 e XIX, coincide com o desenvolvimento de uma esfera artística mais complexa, mais diferenciada, a qual se libera dos antigos poderes religiosos e nobiliárquicos. Enquanto os artistas se emancipam progressivamente da tutela da igreja, da aristocracia e depois da encomenda burguesa, a arte se impõe como um sistema com alto grau de autonomia, o que responde, em grande medida, a uma teorização toda que apontou para essa autonomia da arte né, durante o século XIX. A arte se impõe como um sistema com alto grau de autonomia que possui suas instâncias de seleção e de consagração, que são as academias, os salões, os teatros, os museus, os marchãs. Os colecionadores, as editoras, os críticos e as revistas. Então, é, colocar o espetáculo num determinado tipo de edifício também faz parte desse esforço de autonomização e de criar instâncias próprias do movimento artístico. Isso, com essa frase, o, o, o Lipovetz que alude a uma coisa que é li, lida pelo pessoal lá do Décio Almeida Prado, do Antônio Cândido, como a circunstância necessária para a existência da produção artística. Então, veja como, lido de outra forma, você percebe que, na verdade, é uma eventualidade histórica que obedece a uma determinada necessidade já bem diferente daquela dos períodos anteriores. E aí, mais adiante, ele também vai dizer o seguinte... Déficit de estilo próprio da modernidade industrial e inaugural, que, no entanto, não impediu uma nova etapa de estetização em massa. eu Estou pegando já de um trecho anterior, que é a questão da, do, da popularização da arte, da questão do kits, mas isso não nos interessa agora. Ele está falando principalmente das indústrias culturais nascentes e as transformações da grande distribuição. A esse respeito, cabe reconhecer que foram antes as lógicas industriais e mercantis e não a esfera da arte propriamente dita, que tornaram possível o processo de estetização em massa. Com o advento das artes da massa, de massa e das estéticas mercantis, que o cinema, a fotografia, a publicidade, a música gravada, o design, as lojas de departamentos, a moda, os produtos cosméticos ilustram, desencadeou-se pela primeira vez uma dinâmica de produção e de consumo estético na escala da maioria, iniciada no século XIX, essa dinâmica cresceu fortemente a partir da segunda metade do século passado. De fato, quando você começa o século XIX, você vem de um mundo que ainda está estruturado de acordo com o modelo em que a obra de arte é fruto de uma tradição. Essa tradição se mantém, então, do ponto de vista do que seriam produções artísticas que corresponderiam a esse termo espetáculo, elas seriam ou essas produções populares que passam ao largo completamente da situação oficial, ou então aquelas produzidas para uma determinada fidelidade social dentro de edifícios é, adred preparados para esse tipo de situação, não é? e, e, que, e cujo desenvolvimento se dá principalmente através da questão da ópera, né, que é, é, inclusive, durante o século XIX ainda vai ser né, o grande é, catalisador, da, da, da, para usar a expressão lá do, do Wagner, da Gesamtkunstwerk, da obra de arte total. Né, então, é, ao longo do século XIX, entretanto, vai, vai haver no um desenvolvimento industrial que vai possibilitando a massificação dessa produção artística. E é no contexto dessa massificação que entra então a formulação do Christophe Schaar. É, ou seja, quando se chega ao final do século XIX, você já tem um fenômeno emergente que é uma produção massiva, que tem sido estudada também por outros autores, uma produção massiva não só é, da arte propriamente dita para públicos muito grandes, como também ainda uma situação anterior ao cinema, mas que a chegada do cinematógrafo e de outras atrações do tipo modifica muito fundamentalmente, boa tarde, Luiz, modifica muito fundamentalmente e também a entrada em cena de uma de novas circunstâncias de uso da obra de arte que tem que ver com o desenvolvimento daquilo que se chamará design e daquilo que se chamará propaganda. Isso é uma coisa que então o Gilles Lipovetsky vai tratar no capítulo 4 desse livro, que se chama Império do Espetáculo e do Divertimento. É por isso que eu disse que eu devo voltar a isso depois, porque o, o, o Lipovetsky vai, então, fazer todo um, um comentário sobre isso ao longo do século XX e chega a especular sobre o que seria um pouco a tese que eu estou tentando esboçar aqui, que ele diz assim, fim da competição espetacular, no final ele diz que, na verdade, a... Não é, não é lícito pensar no fim do uso do, da, da, do espetacular pela publicidade, mas não necessariamente é, é, chega a desenvolver isso, porque o interesse dele é mais pelo consumo e pela publicidade, que é o interesse básico do Lipovetsky, ele não chega a falar muito sobre a situação da criação artística propriamente dita nesse contexto. Mas diz ele aqui, no primeiro parágrafo desse desse desse tópico, já no meio do livro, mais para o final do livro, ele diz, entre os pensadores do social, a categoria espetáculo não tem boa receptividade, sendo assimilada ao falso, à mistificação e à insignificância. Quero dizer que essa não é a minha visão propriamente, é claro que eu não, não, não exposo necessariamente uma visão, digamos, tão de senso comum como essa, muito embora eu tenda a ter uma grande implicância com a, com a ideia que é meio um eufemismo disso que é a ideia do artifício, né? Mas hoje essas críticas se fazem acompanhar pelos discursos que anunciam o fim próximo do tempo de exagero espetacular, condenado por uma época que procura economia, moderação, a proteção do meio ambiente. Também não é exatamente essa razão que me mobiliza para ter argumentos contra a ideia de espetáculo. Na verdade, eu estou contrapondo. Né, eu estou propondo uma ideia de declínio do espetáculo em função de um crescimento da demanda de presença né, da arte ao vivo. Tanto no domínio da arquitetura como da publicidade, não faltam vozes prognosticando inevitável sepultamento. Aí ele já usa o termo hiperespetáculo, do hiperespetáculo. Ele também acha, ele adota esse termo hiper para várias coisas, com que eu, aliás, concordo, né, quer dizer, a. A própria ideia de hipertexto, por exemplo, contaminou várias outras coisas dentro da sociedade que a gente vive. Então, efetivamente, você tem essa situação de, um, de uma hiperespetacularização. Agora, é preciso que a gente entenda que esse processo que se dá ao longo do século XIX, que vai levar o espetáculo como era visto, né? ou seja, como um acontecimento raro ele vai ser um movimento em que esse acontecimento raro que era dado a poucos assistir e de forma modificada era presente permanentemente nas festas da cultura popular, esse acontecimento depois ele vai sofrer uma modificação de modo a se tornar a principal atração de entretenimento ao longo do final do século XIX, começo do século XX, até que o cinematógrafo chega e modifica toda essa situação. Então, eu acho que a grande dificuldade para a gente lidar com esse momento passado está em entendermos o papel que coisas como teatro, music hall, café-concerto e outras coisas que usavam é, o velho recurso criado ainda no barroco do palco fechado, porque o palco o tablado já existia desde a Idade Média, mas o palco fechado e organizado dentro desse edifício específico, que é conhecido como palco italiano, essa, essa organização, que não é a Torre Italiana, né, porque deriva do renascimento dessa perspectiva central, essa estrutura é uma estrutura que vai se consolidando, mas que ainda é ou frequentada por populares de uma forma em que a própria estrutura não, não prevalece sobre a presença das pessoas. lembra aqui novamente a cena que eu recomendei do filme Libertino, com Johnny Depp, em que as pessoas prestam atenção a tudo, as pessoas que estão assistindo, menos a peça que está se passando, e no mesmo teatro estão pessoas das classes mais é, inferiorizadas da sociedade, junto com reis e rainhas que aparecem eventualmente no edifício teatral. Mas isso é é uma situação que vai, aos poucos, se modificando, porque, ao longo do século XIX, a principal atração é, de entretenimento que vai atrair pessoas é, dos, para, para os centros e, às vezes, para certas áreas periféricas, como já acontecia com a Londres no século XVI e XVII, é, a margem esquerda e tudo mais, são... É, são atrações que se tornam a principal é, forma de você demonstrar socialmente que você é uma pessoa esclarecida. Então, isso atravessa todas as classes e mesmo as classes emergentes vão desejar é, participar disso. Né? Isso é um fenômeno que pode ser observado aqui no Brasil. Todas as capitais, isso, foi, isso é dito até pelo Christophe Charles, todas as capitais brasileiras é, passam, e dito também pelo Afonso Alba, passam a desejar, a partir do século XIX, ter os seus teatros de ópera, que depois serão os famosos teatros municipais. De onde se origina, portanto, esse tão grande interesse pelo teatro que torna ele central né, ou, ou fundamental para a cultura? Porque ele passa a ser a principal atração né, das cidades que se entendem como cidades esclarecidas ou como cidades é, cuja população teria é, ilustração, vamos dizer assim, teria verniz cultural. Né? Ele passa a ser um objeto de ambição, objeto de desejo né, das populações, é, a tal modo que o negócio teatral, durante o século XIX, com idas e vindas, se desenvolve estupendamente principalmente o negócio teatral e, claro, como apêndice do negócio teatral, todas as outras formas que utilizam mais ou menos aquele mesmo tipo de edifício de formas diferentes. Então, as outras formas são dependentes dessas. Se um café-concerto você tem na plateia não poltronas, mas mesas e cadeiras e as pessoas assistem a um show e dançam e tudo isso, isso não impede que isso faça parte desse, disso que a gente pode também chamar usando uma expressão que vem do francês também, cênico, né? cénique. Né? É nessa época, inclusive, isso também, a, a leitura que o Charles faz dessa época, também nos ajuda a entender como se consolidou essa hegemonia francesa, hegemonia essa no teatro a tal ponto importante que quando, vocês sabem disso, quem já assistiu aquele filme a Arquitetura da Destruição, quando Hitler visitou, de manhã cedo, numa, numa Paris esvaziada, ocupada pelos nazistas, visitou a Paris de manhã cedo, ele foi ao teatro da ópera, né, a ópera Garnier, e lá ele surpreendeu todo mundo porque ele conhecia de cor todos os detalhes do edifício, os mínimos detalhes do edifício. Né? Ou seja, para um ditador, um, um governador autoritário, é, conhecer isso tão profundamente, isso tinha... Uma, uma, tinha fincado raízes mesmo na sensibilidade popular europeia a tal ponto que se pode dizer que durante o século XIX é o é um momento em que se consolida mesmo o um sentido de importância da cultura, da cultura ocidental, naturalmente da cultura europeia, para uma grande massa da população, o que justifica depois, anos mais tarde, já na década de 20 e 30, se falar de cultura de massas. Né? É, eu ia botar aqui perto, esqueci Tem dois outros livros que eu poderia mencionar sobre isso Mas eu volto a isso depois, quando a gente estiver mais adiante Que é o, um é o, o Siegfried Krakauer Que é, detecta isso muito bem ainda No momento do, da expansão disso durante os anos 30 né, Com um livro chamado Ornamento da Massa E depois, ah, nos anos... Ah, é, 40 e 50, sobretudo nos anos 60, então, se dá o desenvolvimento das teorias de, de comunicação de massa e cultura de massa e a relação, né, se estabelece mais claramente a relação que, a, que existirá entre cultura e comunicação, né, já que aí você tem uma explosão de meios de comunicação, que é o que vai justificar, então, o desenvolvimento da ideia de espetáculo para um outro patamar, que é o que Guy Debord vai fazer e outros autores vão fazer, né? a espetacularização já do cotidiano. Mas antes disso, é importante que a gente entender que existia uma sociedade na Europa que se espalha pelas colônias também, em maior ou menor medida, no hemisfério norte, principalmente de acordo com o modelo europeu, que é uma sociedade que entende né, a cultura naquele sentido que o que o Ezra Paulo inclusive presou algumas vezes a culture, né a, o sentido profundo da cultura no sentido da ilustração mesmo e etc bom isso uh, tá tudo ligado ao teatro né E aí é que a gente vai vendo como se consolida também essa ideia de espetáculo Então já sem mais delongas indo para o que a gente já eu já gastei 20 minutos só para falar disso indo direto para o Cristophe né, esse livro que eu reproduzi como imagem que eu reproduzi depois né, na, aqui está invertido mas é esse livro aqui A Gênese da Sociedade de Espetáculo é um, é um livro que foi é, traduzido para a Companhia das Letras a, a, a, no começo do século 21 e ele tem um, um, um detalhe fundamental quer dizer, que, por que eu escolhi especificamente o Cristóvão Chávez porque Bom, primeiro, ele esclarece logo no início da apresentação de que não se trata de um livro no sentido de sociedade de espetáculo que é aquele do Guy Debord, que ele pessoalmente considera, ele, a expressão é dele, um patchwork ideológico. Eu não concordo com isso, mas, de qualquer maneira, ele tem restrições, portanto, está claro isso, restrições à noção de sociedade de espetáculo, tal como elaborada pelo Guy Debord. O que eu acho, inclusive um pouco supercilioso da parte do, do, do, do Christophe Charlo, porque, afinal de contas, a formulação do Charlo pode trazer moinho, água, a formulação do Gideborg, perdão pode trazer água para o moinho do próprio Charlo. Mas, enfim, de qualquer forma, é, o livro é, tem uma introdução de uma professora brasileira, Heloísa Dantas, perdão, Heloísa Pontes, que é do Departamento de Antropologia da Unicamp, é, e eu gostaria de destacar uma frase que ela chama atenção aqui, logo no início da sua, do seu prefácio, ela diz assim, no teatro somos sempre três. Desdobrada a frase do escritor francês Alexandre Dumas Filho, em 1824-95, dá a ver a singularidade do espetáculo quando contrastada à prática de leitura. Eu acho muito interessante essa frase inicial, o modo como ela redigiu essa frase inicial, porque há uma homologia tranquila e não questionada entre espetáculo e teatro, porque ela começa a frase dizendo no teatro somos sempre três, citando Alexandre Dumas filho, e depois ela diz dá a ver a singularidade do espetáculo. Então, ela numa frase só, ela já faz substituir, intercambiar essas duas palavras, o que já chama atenção para o fato do para esse uso tão comum entre nós de uma equivalência entre uma palavra e outra entre teatro e espetáculo. Depois uma outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa frase são as datas de nascimento e morte do, de um mar filho, que é 1824 a 1895. É muito, é, seria dizer muito pouco, é, dizer que Alexandre de Má é um dos autores mais populares do século XIX, e ele é a própria imagem do século XIX, tendo vivido de 24 a 95. Põe isso em termos de século XX, 1924 a 1995, ele viveu todo o, o, o, o século XIX, né, e toda a intensidade do século XIX, considerando que se você tivesse vivido de 24 a 95, por exemplo, você teria vivido pouco, porque as transformações são muito mais numerosas no século XX. Mas no século XIX ele pegou exatamente toda a grande transição, né, a grande transformação que se processou do século XIX para o século XX. É e toda a transformação que se deu dessa popularização do teatro. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é essa ideia, do teatro somos três. Né? É, ela está querendo chamar a atenção aqui para é, a singular, singularidade do espetáculo, que contrasta com a prática da leitura, em que são, seriam normalmente dois. Na verdade, por que três? E ela mais adiante diz assim, romances com tiragens em torno de 100 mil exemplares só apareceram no final do século XIX. Já as peças representadas mais de 100 vezes para grandes plateias, eram frequentes desde o ano de 1850. Os teatros, ao contrário do que poderia se fazer pensar pela elitização do próprio teatro durante o século XVIII, aquilo que a gente já falou aqui com Afonso Águila e tudo, os teatros, justamente porque o nosso modelo colonial europeu os teatros daqui vão se esforçar por aumentar seu número de cadeiras, do mesmo modo que se passa isso é, internacionalmente, e pelo menos nas grandes capitais, as capitais analisadas pelo Christophe Charles são as capitais de Paris, Berlim, Londres e Viena. Ele tinha que fazer um recorte e dar as motivações para o recorte aqui, não vem ao caso, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, é, é, temos aí uma situação. É, é, de crescimento né, do interesse por esse que vai ser o principal. Tinha, um, tinha um, uma empresa cinematográfica no Rio de Janeiro, todo mundo já deve ter ouvido falar, chamada Luiz Severiano Ribeiro, é, que tinha como divisa do seu, da sua empresa é, apresentar o cinema como a maior diversão. Cinema é a maior diversão. É, às vezes também... É, o, o, o circo também é considerado o maior espetáculo da Terra. A partir do século 19 a palavra espetáculo vem associada a qualquer coisa que seja de ordem grandiosa não é e necessariamente acaba sendo colada a tudo que diz respeito ao teatro. É? Depois, mais adiante, ela dá mais uma explicação para esse três, que eu ainda não expliquei, Eis aí a grande diferença entre os atores de teatro e de cinema tão bem captada por Walter Benjamin, quando afirma que o ator cinematográfico típico só representa a si mesmo, porque o ator cinematográfico típico ele cria uma persona pública não é? que atinge um público de massas muito grande. Também porque o ator cinematográfico é visto pela câmera de uma forma que nenhum ator de teatro poderia ser visto, com riqueza de detalhes, do seu rosto, de parte do seu corpo. né? E é, isso já é, é diferente do que seria o ator e atriz de teatro, que dá a vida e a interioridade do personagem, dependem da cumplicidade do público. Para dar essa vida, eles dependem da cumplicidade do público. Então está aí a explicação do trecho. O Walter Benjamin fala isso, <coughs> perdão, no texto A Obra de Arte na Época da Sua Reprodutividade Técnica, em que ele se interessa pelo cinema. O, a, a autora aqui do prefácio, a, Hel a Heloísa Pontes, ela já chama atenção para o pacto teatral, que depende da participação do público, né, no sentido do pacto ficcional, da suspensão, da descrença. Né, e é, chama atenção, então, para isso, que o, do, do três do Alexandre de Malá, que é, na verdade, o seguinte, você tem o público, você tem o ator e você tem uma terceira instância, que é a instância ficcional. Ou seja, você tem uma coisa chamada personagem e trata-se todo o jogo teatral a partir daí, e é isso que eu quero chamar a atenção, porque isso não era assim anteriormente, ou não era assim exatamente desse modo, trata-se a partir daí de uma situação em que o ator, é, é, a, a, a maestria do trabalho do ator, a, o encanto com o trabalho do ator, tem de ver necessariamente com a, eu estou falando um pouco mais devagar aqui porque está tendo uma certa oscilação da rede, vocês devem ter percebido isso. O trabalho do ator tem que ver necessariamente com essa suspensão da descrença provida pelo público, quer dizer, o público aquilata a grandiosidade da obra do ator na medida em que ele consegue ser verossímil, mais verossímil psicologicamente falando, nem fisicamente, né? você pode ter o mesmo personagem vivido por atores completamente diferentes entre si, todas aquelas coisas que já foram ditas, né? sobre, por exemplo, o que Orson Welles fez com o teatro negro, né? em que fazia peças de Shakespeare feitas por atores negros e tudo mais. Quer dizer, está é, tendo muita oscilação mesmo. Estou recebendo um aviso aqui de oscilação da, da, da, da conexão Wi-Fi. Então, não estranhe se tem alguma oscilada. Mas, enfim, é, essa, essa, isso é aquilo que vai ser aquilatado a partir da, do desenvolvimento pleno desse, do, daquilo que nós conhecemos como teatro. Então, o que nós conhecemos como teatro, dito de outra forma, ainda é, em grande parte, o seu imaginário, o imaginário desse conceito de teatro, ainda é, em grande parte, o imaginário do espetáculo que consiste em estabelecer um pacto ficcional construído dentro de uma determinada estrutura ritualizada, que é o teatro, de, e normalmente, o teatro de palco italiano, essa estrutura vista progressivamente ao longo do século XIX como verossimilhante, isto é, não se cobrava tanto... É, se a gente, por exemplo, fosse ver a atuação de João Caetano hoje em dia, a gente podia provavelmente achá-lo meio canastrão. Né? Mas isso, isso é um critério que vai se aperfeiçoando ao longo do século XIX e que vai criando meios e modos para que apareçam, inclusive, autores como Stanislavski, por exemplo, que vão desenvolver essa dimensão psicologizante do teatro, que vai permitir que o teatro possa parecer-se. É, ou possa almejar parecer mais com a vida real, coisa que depois o cinema vai usar estrategicamente. Então, na Hollywood dos anos 30 e 40, por exemplo, você tinha vários atores formados na escola Stanislavskiana. Né? Ao mesmo tempo, é, é, há uma observação também da, da, da prefaciadora aqui em relação... É, ao a importação e ao processo colonial que se dá na história do teatro né ah, abord, ela defende a abordagem monográfica do Christophe Charlie né e Nacional que seleciona os períodos autores chancelados pelo interesse literário e ah, é, não ele, ela faz ela tá na verdade fazendo uma observação uma crítica à história do teatro que privilegia a abordagem monográfica nacional, que seleciona os períodos e autores chancelados pelo interesse literário, coisa que está muito na, na, na visão do Décio Almeida Prada. E depois, e não só do Décio Almeida Prada, você encontra esse também no Sábado Magal, de certa medida, em vários autores brasileiros que fazem uma historiografia do teatro. E ela diz assim, assim ela, essa história do teatro, faz vista grossa ao fato de que muitos autores considerados menores são justamente os que mais tiveram sucesso na época em que foram encenados. Isso é um dos, uma das coisas surpreendentes que o Christophe Charles, então, já no prefácio dele, vai chamar a atenção, que é a presença do autor menor, que na época era o autor tremendamente popular. Ainda diz, Elisa abaixo também, essa política de tradução que acontece entre metrópoles e colônias né, convivia com a pirataria e pilhagens diversas, trocas de títulos, alteração do conteúdo das peças, plágios e roubos, acionadas com o intuito de burlar o pagamento de direitos autorais. A ideia de autoria no teatro ainda não havia se firmado completamente, tampouco as leis do direito autoral, a gente também tem que pensar nisso, né, que só seriam reconhecidas internacionalmente na virada do século XIX. E, portanto, né, o processo colonial foi um processo também de brutal... É, é, rapina de referências e tal, coisa que a gente já tinha visto até lá no Shakespeare, lá atrás. É, então, é, é uma coisa interessante também a gente entender que os termos pelos quais a gente trata atualmente ainda o teatro pressupõe também a ideia de autoria, que era uma ideia um pouco, tanto ao quanto abstrata no século XVIII, que começa a ganhar sentido a partir do século XIX. Além do fato de que, no século XIX, os autores mais populares... É, na Europa, não vão ser aqueles que a gente considera os grandes autores teatrais do século XIX. Né? Isso é importante assinalar. É, já, o, o, o indo para o prefácio do Christoph Charles, ele diz assim, é, lugar que também convida ao sonho no tempo e no espaço, este é o século do teatro histórico e do espetáculo feérico, do século XIX, da peça com efeitos especiais e da revista musical, em que a atualidade se converte num carnaval das vaidades e dos chistes. Se nós pensarmos, por exemplo, na eletrificação, no processo de eletrificação que se dá na segunda metade do século XIX, né, as cidades iluminadas a gás e depois iluminadas com luz elétrica, eu já falei disso várias vezes aqui, da vida noturna e tal, isso tem todo um significado. Uma confrontação cada vez mais realista ou cada vez mais fantasiosa com o sórdido o ridículo, o dramático de personagens mais ou menos parecidos com aqueles que os veem e projetam nos, atro, nos atores e nas atrizes suas fantasias, a raiva que é, o presente lhes infunde ou o desejo de esquecer viajando no tempo e no espaço sem sair da poltrona. Sua familiar? Claro, isso é depois aquilo que o cinema vai fazer. Não é? É, a aparição também daqueles, daqueles indivíduos da sociedade que eram proscritos até então... O é, processo que se vê, por exemplo, na pintura com Manet, né? a aparição da prostituta retratada tal qual ela era, na experiência cotidiana das pessoas, o que causou escândalo na época. O escândalo não era por ser um quadro que fosse construído sobre, sob uma lógica é, vanguardista, vamos dizer assim, que não era, mas o escândalo que Manet produziu na pintura, que Baudelaire produziu na, na poesia, e que o teatro irá produzir nessa época também, é o escândalo da aparição do cidadão comum. Esse cidadão comum, naturalmente, para ele aparecer, ele tem que ser verossímil para o outro cidadão comum que está assistindo. Então, há um desenvolvimento brutal das estratégias de verossimilhança, de modo geral. Né? É a época do realismo naturalismo, naturalmente, né? mas, além disso, há um desenvolvimento de uma espécie de compulsão do artista para a constituição dele próprio como alguém que faz a crônica da vida social, da vida mundana e isso malgrado todas as interdições de censura de religiosas etc consegue ultrapassar isso tudo porque é a realidade batendo a porta quer dizer diante de uma sociedade que se industrializa cada vez mais a demanda durante o século XIX, vai ser por ver-se representado né, nos, na, na pintura, na escultura, na, enfim, todas as formas, e particularmente no teatro. Né? Só que isso tem que ser carregado, naturalmente, de algo que, seja, que esteja, aí vem o artifício, que esteja além do ordinário, que seja extraordinário. Né? Porque, senão, é, torna-se algo que vai se interessar a um seleto grupo de pessoas que quer ter contato direto com a realidade são pessoas engajadas socialmente, mas a maioria das pessoas vão querer a fantasia, elas vão querer ver, é, vou pegar o exemplo do Vento Levou, vão querer ver uma pessoa pobre que enriquece, mas, ao mesmo tempo, elas vão querer ver isso embalado né, numa atmosfera de sonho necessária para essa, essa aspiração de felicidade. Uma sociedade que sempre recomeça, diz ele, e, no, é, e como a sociedade, inclusive as sociedades financeiras, passa bruscamente da falência ao triunfo, do medíocre ao sublime, do riso às lágrimas, do fiasco ao sucesso, segundo certas frases, certos gestos, certas músicas, certa réplica, certo medo ou certo efeito de surpresa fazem vibrar em uníssono os corpos e as mentes que durante algumas horas são arrancados de seus papéis." É o ator que se dispõe a pôr o seu corpo em funcionamento para representar esse cidadão comum. Né? Aquilo que James Joyce, depois, já num outro momento mais irônico, no Finnegan's Wake, vai chamar do HCC, do Here Comes Everybody, do Vem aí o cidadão comum, aí vem o homem comum. Ou né? é... o homem comum revém, se não me engano, é essa a a tradução proposta pelos Irmãos Campos, né, do, dessa, desse Here Comes Everybody, né, é, que é o, o, o personagem, inclusive, de Ulisses de James Joyce, são, são, os personagens são figuras banais né, do cotidiano. Né. Esse outro sentido né, em que o cidadão comum passa a protagonizar o romance, passa a protagonizar a peça de teatro e depois até o cinema, esse é o um sentido mais sofisticado de algo que comparece no cinema de entretenimento e estava no teatro de entretenimento, inclusive no cabaré, no Music Hall, na revista e tudo isso, que é essa presença do senso comum. Conservatórios das convenções, locais onde eclodem transgressões que preparam a liberação de corpos e mentes, os teatros do século XIX, epicentros da sociedade dos espetáculos no sentido amplo, essa ressalva ele faz por causa daquela história do Guy Debord, que ele não está usando o conceito do de Debord, permitem, assim, apreender todas as contradições desse período sobre o qual podemos, hoje em dia, emitir os juízos mais diversos. Ainda falta reconhecer que esses locais são os laboratórios de novos hábitos, mais visíveis e menos identificados como tais, porque sempre apreendidos de través e parcialmente por cada disciplina que os aborda. É claro que... Como fala inclusive a prefaciadora, ele é o seguidor do Bourdieu, então a aparição dessa palavra e hábitos faz todo sentido. Mas eu acho que mais interessante do que isso é ele chamar atenção para o fato de que são esses os templos da cultura do século XIX, né? Conservatórios das convenções e locais onde eclodem transgressões, tudo ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele tem a característica que depois vai ser tomada pelo cinema. E depois pela televisão, e depois por outras formas de comunicação, e hoje pela implosão, pela explosão e implosão da, da informação através dos meios digitais, ele tem essas características de ser o local onde as coisas estão efetivamente acontecendo. Né? São os epicentros, então, é por isso que ele chama de sociedade do espetáculo, porque é uma sociedade que gira em torno justamente do espetáculo gira em torno desta e eu não tenho menor defi melhor definição para espetáculo do que isso, esse lugar que convida ao sonho, no tempo e no espaço, o, é, o espetáculo feérico, a peça com efeitos especiais e a revista musical, né, em que a atualidade se converte no carnaval de variedades e dos chichos, e que nesse aspecto vai derivar para o programa, a gente conhece um subgênero da televisão aqui no Brasil, que é o programa de auditório, que vai absorver alguns desses elementos, principalmente o circo, o music hall, etc., então, a, a sociedade de espetáculo, então, para o Christophe Charles, é esta sociedade que se constrói na Europa a partir da explosão do entretenimento teatral. Né? Principal entretenimento coletivo do século XIX, o teatro é capaz de alcançar a mais ampla gama das categorias sociais. Esse é um outro dado muito curioso daquilo que o Charles vai falar. O, o, o teatro vai ser muito mais inclusivo, embora fosse é, houvesse toda uma questão sobre o teatro ser patrocinado pelos governos e, ao mesmo tempo, ser um empreendimento, como foi um empreendimento que se desenvolveu em alguns países, como na Inglaterra, por exemplo, em Londres, com empresários que se tornaram famosos, empresários que ganharam muito dinheiro e depois também faliram, em tudo e por tudo, muito parecido com o negócio, por exemplo, do jogo. né Os grandes empresários, os grandes magnatas do jogo, né por exemplo, ou, da, da, é, ou os empresários, por exemplo, das corridas de cavalo, ou qualquer outra coisa assim. Quer dizer, na verdade, a, a, a produção teatral ganha os foros de um empreendimento é, de lucro rápido e de grande êxito e também de grandes fracassos justamente no século XIX. Uh, então, ele é o principal entretenimento coletivo do século XIX e capaz de alcançar a mais ampla gama de categorias sociais, porque criam-se condições, inclusive, para a aparição de um público de massas, já nessa época, do teatro. Uh, diferentemente do livro e do jornal, não requer grande competência em termos de leitura e, portanto, pode estender-se a um público recém-alfabetizado, até inculto, na esteira dos espetáculos de feira, do ancien regime, do antigo regime francês, da comédia de l'art, que estava, no mundo popular, ainda entranhada nas tradições, na, na memória das pessoas e das formas próximas do que se tornaria o circo ou o music hall. Ou seja, esta, este, essa, essa grandiosidade que o teatro ganha também deve-se menos ao teatro e muito mais às formas derivadas do teatro. Isso é outra coisa muito interessante que, de que, que nos chama atenção o Christoph Charlie. Inclusive, ele vai dizer que o grande público de teatro vai atrás de um determinado tipo de teatro que esteja contaminado pela música, pela dança, né? ou seja, o music hall, pelas atrações surpreendentes, mágicos, trapezistas, etc., que você encontra no circo. Então, portanto, o gosto popular, tantas vezes deplorado, tantas vezes questionado, acusado de ignorante, é justamente aquele que vai é, calcionar, que vai impulsionar as formas mais inovadoras do teatro. Eu lembro aqui que, perguntado sobre teatro já no século XX, na São Paulo, já beirando os anos 30, o Oswaldo de Andrade, e já na época, em 1928, na época do, da antropofagia, ele falava que o maior artista que ele conhecia, chamava-se Piolin que era o palhaço do circo Piolim. Ele tinha mais interesse e apreço pelo Piolim, pelo palhaço Piolim, do que pelo teatro burguês que se desenvolvia na então São Paulo, que tentava, de forma modorrenta, sair da condição de província e se cosmopolitizar, né? é, incorporando elementos como... A própria construção do teatro municipal, obra, aliás, de uma elite é, cafeeira que construía esse palácio é, da, do teatro para seu próprio deleite, que não era frequentado pelas classes populares. As classes populares, o de Andrade saca isso, e ele diz assim: as classes, ele não diz isso explicitamente, mas ele demonstra que o apreço dele é por aquilo que é efetivamente o mais popular. Mas evidentemente que o mais popular sempre é visto como desconfiança. Né, a partir dessa, desse ponto de vista. Então, isso também significa que se molda, durante o século XIX, esse preconceito cultural né, e esse preconceito é, associado ao preconceito de classe, né, se molda esse preconceito cultural, que vai fazer com que se mantenha, durante o século XX, essa oposição entre alta e baixa cultura Oposição que vai servir muito, por exemplo, para a produção da própria cultura, que é conhecida nos Estados Unidos como cultura popular. A gente chama aqui cultura popular aquilo que eles chamam lá de folclore, né? e que é a tal da cultura de massas. Né? Deixa eu acender a luz aqui, porque agora deu uma escurecidinha aqui. Então, a partir disso, é, ele diz assim podemos esperar chegar perto de um diagnóstico sociocultural sobre os diferentes públicos presentes em função do gênero da peça, da política de preços do teatro, da frequência das reprises e da situação geográfica da sala na cidade, análogo aos que permitem as pesquisas contemporâneas sobre as práticas culturais de franceses. Diz ele ainda, na pesquisa comparativa, na segunda metade do século XIX, sobretudo a partir da década de 1860, as quatro capitais focalizadas, repetindo, Paris, Londres, Berlim, e Viena, as quatro capitais focalizadas conhecem uma liberalização das condições de abertura dos teatros e uma expansão sem precedentes das populações fixas ou móveis e, portanto, da demanda de distrações. Então, é preciso notar que se a coisa começa a se modificar a partir de 1860, portanto, a segunda metade do século XIX, é porque aí o avanço da Revolução Industrial se dá de forma muito mais intensa né? o que propicia, evidentemente, também um crescimento a um, uma, uma curva descendente da população rural, uma curva ascendente da população urbana, é um fenômeno clássico da Revolução Industrial, e aí a demanda por entretenimento aumenta, aumenta não só porque há uma a quantidade de operários não especializados se aglomerando nas periferias das cidades, mas também porque a própria classe burguesa vai se inflando de novos ricos que vão ingressando por força do desenvolvimento dos negócios nessa classe social e que vão demandando também essas informações culturais. Eu Acho que pode ajudar a entender isso também uma coisa que a gente observa, por exemplo, quem estudou a história das salas de cinema tem um livro muito interessante sobre as salas de cinema de São Paulo, é, e, e mesmo eu, uma época, consultava muito uma revista Filme e Cultura que fez um, um estudo sobre as salas de cinema de São Paulo, está, de palácios de cinema, e esses palácios de cinema se desenvolveram a partir do momento em que eles passaram a não ser mais aqueles lugares onde as pessoas iam ter um entretenimento popular, comer amendoim e ver comédias de pessoas correndo de um lado para o outro e comédias pastelão, coisa assim. Ou seja, quando o cinema se torna colorido e sonoro e passa a encenar grandes temas históricos e passa a servir como uma espécie de substrato repertorial para uma classe emergente que não tem instrução formal, mas que deseja aparentar uma situação de respeito ou de reconhecimento que faz com que apareçam esses grandes palácios do cinema na São Paulo dos anos 50, por exemplo, você não podia é, entrar no cinema se você não tivesse de terno e gravata. Eu já contei essa história aqui a propósito do Flávio de Carvalho. Então, isso, essa exigência combinada ao, às temáticas históricas dentro do cinema dava ao cinema a credibilidade que antes o teatro tinha. Quer dizer, a cada nova geração, aquele mesmo desejo de poder cultural, que é o que efetivamente se trata aí, é, vai se comunicando, para as novas gerações, de acordo com os novos meios. E aí, evidentemente, que nessa época de frequentar o cinema Marrocos, por exemplo, no centro de São Paulo, vestido de terno e gravata, esse público já não é o público que irá, ou muito raramente é o público que irá também ao teatro. O teatro vai se intelectualizando, vai diminuindo a sua quantidade de espectadores, e vai e, e entretanto e isso é que é o que é o dado surpreendente que eu acho que é importante assinalar ele não perde essa essa compulsão de se ver como espetáculo né compulsão essa que algumas vezes é usada ironicamente como é o caso da montagem do Rei da vela em 1967 numa oficina ou ele não não se desgruda completamente de um sistema de produção que é um sistema de produção entretanto que vai, a, aos poucos e muito lentamente se desfazendo das formas, é, porque essas formas populares vão migrando para outros meios de entretenimento. Né? E aí, como o teatro abandona o entretenimento, ele é obrigado necessariamente a abandonar o espetáculo. E aí vem a crise, que é o que eu vou falar depois, quando estiver falando aqui. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, caiu uh, o meu, a minha almofada aqui. É o que vai acontecer depois com o, o, a, a crise do espetáculo, como eu, eu vou chamar, que é aquilo que o Hans Slema chamou de teatro pós-dramático. Mas isso é uma outra conversa. De qualquer forma, é, é, uma outra coisa que ele chama a é, atenção, ele diz assim, gênero particularmente normatizado pela tradição o teatro se vê às voltas, quase ao mesmo tempo, nos quatro países considerados com tendências inovadoras que procuram romper com a estética tradicional, desejam ampliar o repertório, os gêneros representados e até criar uma nova relação com o público. Isso está presente, quer dizer, é óbvio, numa, numa situação em que essa produção artística está no seu auge, né? está no momento pleno dela, evidentemente, também ela já sonha com a sua superação. né? É isso que é interessante também assinalar. Aí, daí, uma das necessidades de se ter essa noção de artes ao vivo como uma noção mais ampla, que possa incorporar os caminhos pelos quais o teatro derivou para fora de si mesmo, ou seja, as linhas de fuga do teatro. né? Quando o teatro e outras formas de criação né, Constróem linhas de fuga que vão levar para outros universos, né, para outras formas de expressão. Né. Ah, mais adiante, ele vai chamar atenção para aquela questão. Eu, vou, eu, eu acho importante chamar atenção disso, né, aquela história do, dos autores. Vejam só, como leitor ou espectador, eu posso preferir Ibsen a Sardu, Oscar Wilde e George Bernard Shaw a Pineiro, ou J.M. Barry a Schnitzler, e Milöker, é, é, Alfred Schnitzler a Milhocker e Franz Wedekind a La Ronge. Essa construção dele é muito interessante porque nós reconhecemos os nomes dos primeiros autores e nunca dos segundos, porque os segundos são os autores que são Uh, populares na época, enquanto que os primeiros não são. Então, Ibsen, Oscar Wilde, Bernard Shaw, uh, uh, Schnitzler, Arthur Schnitzler e Frank Wedekind. Frank Wedekind uh, teve a sua, uh, um do, uma das suas peças né, transpostas para o cinema, que é A Caixa de Pandora, Lulu, A Caixa de Pandora, teve... esse. Assim, do cinema com Wilhelm Pabst já na década de 20, né? Arthur Schnitzler teve uma incorporação até muitas vezes posterior, né? Naquele filme, o último filme do Stanley Kubrick, né? Em que ele usou um texto do Schnitzler. Heinrich Ibsen, eu nem vou citar Oscar Wilde e Shaw, Bernardo Shaw são autores que são ainda representados e cuja atuação ainda está presente de modo absolutamente questionável até hoje no teatro. Eu me lembro que em São Paulo, certa época, eu estava trabalhando com um grupo de teatro que recebeu uma crítica, um questionamento, porque se dizia que Ibsen não se podia montar daquela forma. Eles tinham feito uma montagem muito irreverente do Ibsen. Esses questionamentos né, têm que ver com essa visão acadêmica, né, que ainda hoje perdura né, em certos setores, do modo como deveriam ser certas coisas. Né? Isso acontece também com outros autores, até com Beckett, com, com, com Brest, enfim, you name it. Quer dizer, tem, tem essa visão, né, e também com autores brasileiros, com Nelson Rodrigues, enfim, é, eu mesmo muitas vezes falo que é difícil pensar no Nelson Rodrigues, é, estou dando um tempo também novamente, porque está dando as certas osciladas na rede de novo, é difícil pensar no Nelson Rodrigues sem o um sotaque carioca, né? sem a, o falar carioca, eu acredito nisso mesmo, é, mas eu, esse meu juízo, por exemplo, está totalmente relacionado com uma ideia de teatro como coisa bem semelhante. Mas o mais surpreendente aqui é justamente isso. Quem são essas pessoas? J.M. Barrie, alguns devem lembrar, que é o cara que criou o Peter Pan. Né? Mas, por exemplo, uh, Pineiro, Milhocker, Laronge, né? ou Sardu, lá nas notas, essa é a nota de número... Espero conseguir ler aqui, né? porque a uma letra tão pequenininha, de número 3. Né? Na nota de número 3, ele diz, número 2 ele diz assim... Não, é três mesmo. Uh, Victorien Sardou era um dramaturgo que viveu de 1831, 1908, era um dos dramaturgos mais representativos da França e da Europa. Ninguém lembra dele mais. Arthur Wing Pineiro, de 1855 a 1934, era uma espécie de feidô inglês. James Matthew Barry, que ainda é lembrado por causa de Peter Pan, mas escreveu muitas outras peças de sucesso. O vianense Carl Milloka que viveu de 42 a 99 compunha Operetas, e Adolfo Laronge, que viveu de 38 a 1908, bem-sucedido autor de comédias e faças berlinenses, fundou o Deutsches Theater, em 1883, para alimentar um teatro mais literário. Então, mesmo esses autores populares tinham essas veleidades. Né? Vejam só, quer dizer, isso significa que houve todo um mundo no teatro do século XIX que nós desconhecemos completamente. Entretanto, deste mundo derivamos os parâmetros de observação do teatro que nós usamos até hoje. Para justificar, bom, aí o teatro do século XIX, aí vai falar novamente das do, do, de que tipo de sociedade que é uma sociedade dirigida a todos, aos estrangeiros e aqueles que, que moram muitas vezes esses esses edifícios teatrais são construídos em função da presença dos estrangeiros. Há um dado muito importante no que Christophe Charles fala aqui, que é a presença das feiras universais, né, que vão acontecer nessas capitais, mas principalmente em Paris. As feiras universais vão ser responsáveis por, um, é, por uma presença marcante de outras atrações que superam em muito as atrações teatrais. Por exemplo, nós não conhecemos hoje uma atração que era extremamente popular na Paris de fins do século XIX, que é o panorama. As pessoas chegavam a fazer filas grandes na rua né, para uh, assistirem a uma coisa que a gente consideraria hoje absolutamente banal. Elas assistiam a uma foto. Né? O que, que era o panorama? O panorama era uma foto composta de várias fotos e depois essas fotos eram todas unidas e retocadas e, que, é, e ampliadas de tal forma que davam a impressão, como se você estivesse em cima de um, uma construção comprida, que tivesse uma varanda no alto, como se fosse um farol, uma coisa assim, e de lá você observasse no ângulo de 360 graus a cidade toda. A maior parte dos panoramas eram paisagens em 360 graus, né? mais ou menos como o panorama que hoje a gente tem no, no celular para fotografar. Então, se faziam esses panoramas, se cobravam ingressos para entrar nesses panoramas, né? e ah, ah, vivia-se, então, essa experiência de ver o mundo de cima. Isso, para a gente, é incompreensível hoje, porque todo mundo já viu o mundo de cima, mas a quantidade de pessoas que poderia ter visto o mundo de cima no século XIX era muito pequena. Esse era um entretenimento que não exigia nenhum repertório, nem sequer que você fosse alfabetizado, e você podia contemplar essa maravilha. Era efetivamente espetacular. Você podia contemplar essa maravilha de poder ver o mundo de cima, ver é, 360 graus. Há descrições disso, inclusive em jornais cariocas, por exemplo, e pernambucanos, do começo do século 20 quando chegaram alguns panoramas aqui. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Museu de Cera, outra atração popular do século 19 que permitia que as pessoas vissem personagens históricas em tamanho natural, em proporções e em forma de apresentação muito semelhante àquela que as pessoas, as próprias pessoas viviam. Então era como se você desse um mergulho na história e entrasse numa máquina do tempo e pudesse ver do seu lado, né, e admirar personagens históricos importantes que, do contrário, você jamais poderia ver a não ser em reproduções nas revistas ilustradas, que aliás é, sofre um incremento muito grande também a partir dos anos 60. Assim como nos anos 60 do século XX, os anos 60 do século XIX são uma verdadeira revolução na própria mídia, na própria comunicação, e permitem que as pessoas tenham experiências que até então não eram vividas. O que cria também aquela atratividade monstruosa da grande cidade em relação ao interior. Né? Os êxodos dos rurais para grandes cidades cidade justificam também por pela percepção que todo jovem vai ter nessa época de que é no mundo da cidade grande, na, na tal da cidade grande que ele vai encontrar finalmente as maravilhas do mundo moderno. Então ele se larga da cidade pequena, né, e vai para a cidade grande. Eu numa outra no outro numa outra playlist aqui do canal chamada Cultura das Bordas, eu analisei isso no programa número 2 das Cultura das Bordas, chamado Poema da Cidade Pequena. Vou deixar o card aqui depois quando quando Vou é, subir o, o, o vídeo para o. Deixa até anotar o ponto né, que eu estou falando isso. Quando eu subir o vídeo lá para o é, YouTube, eu vou colocar o card dessa, desse, dessa, desse programinha que eu fiz sobre essa questão do poema da cidade é, pequena. Essa nostalgia da cidade pequena também nasce naturalmente a partir disso. né? o Despiatário faz uma citação que eu sempre repito, muito interessante, do Georg Lukács, o crítico marxista húngaro, que diz que no romantismo a natureza se transforma em paisagem, porque ela deixa de ser alguma coisa gerenciada, pessoalmente e passa a ser uma imagem que se vê numa parede e, portanto, não é, é, é uma natureza já mediada. É nesse contexto, então, que se produz esse desenvolvimento. Com relação a essa tutela do Estado, ao apoio do Estado à, à criação artística, é, ela barra em outra tendência própria da segunda metade do século XIX, que é a liberalização. Isso é outra coisa interessante de falar hoje em dia, porque tem se falado muito em neoliberalismo, em liberalismo, em libertarianismo, coisas desse tipo. Né? O liberalismo... É, naquele momento, é a força motriz dessa sociedade do século XIX, da sociedade capitalista. Então, portanto, é, ao, ao, ao contrário do que acontece hoje, em que o liberalismo é conservador, naquela época é justamente por causa do avanço da liberação ideológica em relação à censura, e a, e, e a, a, a censura a cada grande manifestação liberal e democrática, que acontece em 1830 na França e na Bélgica, em 1848 na Europa Continental, depois em 1880 um pouco em toda a parte, sobretudo a situação estabelecida no final do século XIX, o sistema da livre empresa está ligado a essa ideia de liberalização intelectual em virtude do qual o teatro se torna uma indústria como qualquer outra. Né? Aos teatros da época neoclássica, construídos como templos no final do século 18 que é aquela história que nós vimos na live anterior que nos narra Afonso Ávila, esses templos são sucedidos a partir da década de 1860, os palácios do sonho e do entretenimento. Já mesmo na Casa da Ópera de, de Ouro Preto, e eu falei isso na live passada, mas me lembrei agora, houve todo um esforço no final do século XIX no sentido de substituir a Casa da Ópera, que parecia um templo ultrapassado, que tinha, inclusive, cara de templo, né, como a gente viu lá, para uma coisa que seria mais moderna. Isso acabou não acontecendo, mas se criou... Uma outra, um outro edifício teatral que existe até hoje em Ouro Preto, que era durante o um tempo funcionou o cinema, o único cinema de rua existente lá. O é, é, que mais? Tomados por uma música ligeira, sobrecarregados cenários vistosos, são invadidos por máquinas e jogos de luzes que se devem ao gás, depois à eletricidade e à força mecânica domesticadas pelo século do progresso. Eu queria, a propósito disso, falar dessas atrações, que são atrações que... Vão buscar um público mais amplo. Eu tive a oportunidade de ver uma dessas atrações como curiosidade. É, numa certa ocasião que eu fui a Paris, eu fui assistir uma atração que existia no Museu Grévin. Existe o Museu Grévin até hoje, que é um dos museus de cera mais importantes de Paris. E lá tem uma atração que consiste em você, a promessa dessa atração é você viajar por países do mundo, por lugares no Extremo Oriente, onde você veria, experimentaria um mundo uh, tropical ou um mundo oriental, etc. E uh, isso, era, na época, era visto com maravilhamento, mas se constitui, na verdade, num lugar onde se aglomeram pessoas dentro de uma sala e apagam-se as luzes, e quando as luzes se acendem de novo, o cenário se modificou. Mas você ouve todas as mudanças das placas de metal rangendo e tal. É super interessante mas é um, uma coisa que hoje funciona meramente como curiosidade, Entretanto, as pessoas eram capazes na época, e isso é que é interessante a gente ver hoje, como as pessoas eram capazes na época de abstrair todos esses, esses maquinários ou incorporar mesmo o barulho desses maquinários ao próprio processo de contemplação daquilo como parte de um processo de viagem no tempo-espaço. Nesse caso, você via, você via uma noite no Cairo, né? depois você via... Aí tinha um... um, um um tubo de onde saiu um ar quente, né, para você ter uma sensação de calor e assim por diante. Quer dizer, é um negócio que hoje a gente acha engraçado, mas que na época era uma atração, uma atração espetacular, que tinha esse e dentre todas essas atrações espetaculares, aquela que vai ganhar o maior, a maior é, repercussão, a maior evidência, vai ser justamente o cinema. Né? Então Nessa primeira parte, que eu não vou conseguir falar sobre tudo hoje, nessa primeira parte, então, da, do Desconstruindo o Espetáculo 10 sobre a sociedade do espetáculo, o que a gente vê é que esse esplendor do espetáculo do século XIX só vai encontrar um rival à sua altura no começo do século XX, um rival já inventado no século XIX, mas que leva mais ou menos 30, 40 anos para se desenvolver e ocupar o espaço do seu concorrente, esse rival é o cinematógrafo, é o cinema. Quando o cinema se consolida em definitivo como entretenimento popular, ele diminui drasticamente o público teatral, que se, se torna um público elitizado, ele rouba uma audiência do Café Concerto, do Music Hall, ao ponto desses incorporarem o cinematógrafo às suas atrações para tentar sobreviver, rouba público do Parque de Diversões, rouba público, enfim, das outras das atrações circenses. Entretanto, essas outras atrações populares, por pela força que tinham, continuam sobrevivendo, vão sobrevivendo, e atravessam o século XX, conseguindo competir em muitos aspectos com o cinema, mesmo quando o cinema na década de 30, 30 e 40, num filme sonoro com Charlton Heston faz um filme chamado O Maior Espetáculo da Terra sobre um circo com três picadeiros americanos, assim tipo o um Ringling Brothers, uma coisa incrível. É, aliás, eu recomendo procurar saber da história dessas, dessas companhias de circo, Barnum, tudo isso que é, são histórias incríveis. Mas mesmo quando o cinema faz isso, o teatro, o, o, o circo continua tendo uma uma importância social que rivaliza com o cinema. O cinema tem de competir ainda com essas outras atrações populares. O cinema só não compete com um espetáculo, né? tido como espetáculo e mantido nessa denominação, é o teatro. O teatro acaba se transformando, é, indo, recuando, assim como a poesia, né? vão recuando para um território específico, o que acontece também com a música de concerto, né? vai havendo a criação dessa, dessa redoma, vamos dizer assim, da cultura erudita, que vai, então, se opor à tal da cultura de massas e cultura popular. Esse é um processo inexorável que se passa na sociedade europeia e que agora justamente está sofrendo uma grande transformação novamente. Mas, assim, os tais dos tempos da cultura, as galerias, os museus, os teatros, todos esses são os tempos da cultura e são justamente esses que, durante o século XX, vão sofrer graves abalos e transformações. Mas, enfim, essas, esses graves abalos e transformações já serão assunto para uma, uma conversa posterior. Eu vou, já estamos com uma hora e quinze aqui, Eu vou encerrar o meu papo hoje, porque eu tenho que também entrar para dar aula em seguida. Então, eu vou encerrar esse papo por enquanto, prometendo a vocês que na semana que vem eu volto aqui para dar continuidade a essa conversa sobre a, o espetáculo e a sociedade do espetáculo no século XIX, né, tal como a descreve o Christophe Charles. Nós vamos continuar falando a partir dele, que tem muita coisa ainda para comentar, inclusive tabelas estatísticas e mapas. Né, dessa, da presença dos edifícios teatrais né, e aí entender por que, que essa abordagem é uma abordagem que não está presente nos historiadores do teatro, nunca, nunca está presente é, nas pessoas que analisam isso né, e que é, nos chama a atenção para esse dado assim, é, absolutamente impressionante de uma forma de criação artística que caminha do século XV, né? portanto, da modernidade europeia até o século XIX, num processo ascensional, cumulativo, seletivo também, porque algumas coisas são abandonadas e outras são transformadas em formas canônicas, né? e chega a sua, ao seu design ideal ao longo do século XIX e depois começa a, o seu processo de desaparecimento ou mesmo de redução de sua presença na vida cultural ou é, de, num sentido mais amplo. Mas isso a gente continua a conversa na próxima semana. Agradeço a todos que assistiram aqui hoje, que, que se mantiveram próximos e que curtiram. Peço a vocês que depois ah, vão lá no, no canal do YouTube e curtam, esse e outros vídeos, vejam os outros vídeos que também estão lá no canal Arte ao Vivo. Né? É, lembrando, é, eu acho que é interessante é, colocar aqui né, a, o, o, o. Eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu já tirei daqui, é, eu já tirei o endereço do canal Arte ao Vivo, mas é, por último, eu acho que é, é interessante aqui lembrar isso que está aparecendo aqui embaixo, que hoje, por um acaso, eu esqueci de mencionar, então, se eu esqueci no início, eu não esqueço no final. Eu, o Canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Aliás, aproveito para já anunciar em primeira mão que, é, como acontece em todos os semestres, né, é, quando nós chegarmos... Na, virarmos para o próximo semestre aqui, né, que deverá o que deverá acontecer por volta de junho, agosto, junho, julho, nós vamos inaugurar uma nova fase do canal que vai permitir que as pessoas se inscrevam em cursos do canal né, com emissão de certificados. né, O próximo semestre vai ter as surpresas interessantes aí, eu já começo já dando um spoiler disso, né, dizendo a vocês que a participação de vocês vai poder ser mais... mais vai poder ser, inclusive, premiada, né, com certificação e tudo. Né? É, estamos, estamos ainda nos planejamentos disso, mas isso vai acontecer é, já no segundo semestre. Então, é, agradeço a todos, peço a todos que visitem lá e que se inscrevam no canal. Nós estamos com 600, é, é, 600 inscritos no canal, eu estou começando a campanha para a gente ver se a gente consegue chegar aos mil inscritos no canal, os primeiros mil inscritos no canal. Então, quem não se inscreveu ainda, se, ainda e que acompanha aqui o canal e gosta da gente, se inscreva, né? clica lá no sininho para receber as notificações, que recebe mesmo, né? e ajude a gente a manter esse canal funcionando e esse projeto funcionando, é, que é um projeto de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Tá bom? É, espero vocês, então, daqui a 15 dias, novamente aqui no Facebook, para a segunda parte dessa live. E aproveito para avisar né, que nós temos na sexta-feira a live de sonho em movimento com o Loop B, né, ainda essa semana. Abraço a todos e até a próxima. Tchau.